Bom, esse é o meu canal, ah, o objetivo é falar o que eu quiser, como eu quiser, sobre o que eu quiser, sem dar satisfação para ninguém. Eu geralmente não dou satisfação para ninguém, e, então esse canal é uma extensão de mim. Eu não sou pedaços, por exemplo, eu não sou financeiro, bíblia, política... Não, eu sou uma pessoa completa, então eu falo sobre qualquer assunto, ou na hora que eu quiser eu posso dar uma opinião qualquer sobre qualquer assunto, sem estar preocupado em satisfazer a você, a ele, a ela, a ninguém. Então eu não estou... É... O objetivo básico é falar de Jesus. Toda, qualquer coisa que eu estiver falando sobre qualquer assunto, eu estou sempre pensando... O que Jesus tem a ver com isso? Sobre qualquer coisa, sobre qualquer área, ciência, política, religião, filosofia, do dia a dia, meu trabalho, as pessoas com que eu convivo. Qualquer coisa que eu falar, eu estou sempre pensando em Jesus. O que tem a ver com isso? Então, é, se eu falar sobre matemática, eu estarei pensando o que Jesus tem a ver com isso. Se eu falar sobre política, o que Jesus tem a ver com isso? Se eu falar sobre... <risos> Se eu falar sobre a minha tosse, <risos> o que Jesus tem a ver com isso? <risos> sobre Bíblia, principalmente, que é o meu objetivo. Sobre as coisas que eu conheço de Deus. Sobre as coisas que eu conheço de Deus, sobre o Deus que eu conheço, sobre Jesus. Então, é... É o que eu quiser. É, opinião é como o nariz. Cada um tem o seu. Agora, a minha opinião... Ela, na minha opinião... A minha opinião tem que ser 100% Bíblia. Ou a Bíblia é 100% verdade ou ela é 100% mentira. Então, é, qualquer coisa que eu falar aqui, eu posso mudar a qualquer momento. Para quê? Para... Ficar de acordo com a Bíblia. Então, eu não tenho compromisso com você. Eu não tenho compromisso com ninguém. Eu não tenho compromisso comigo mesmo. Meu compromisso é com Jesus Cristo. É, tudo que ele mandar eu dizer, eu vou dizer. É, não sei se vai doer em você ou se não vai, mas eu não sou servo seu. Nem sou servo meu. Eu sou servo de Jesus Cristo. Eu sou irmão de Jesus Cristo, filho de Deus, cordeiro com Cristo. O que está escrito na Bíblia, eu creio. Aliás, antecipando, eu creio em qualquer coisa que está escrito na Bíblia, seja lá for. Posso não entender, posso não compreender, mas o meu compromisso é com o que está escrito lá. Então, qualquer coisa que eu postar aqui... Ou em qualquer outro lugar que eu postar alguma coisa Essa é somente a intenção Eu vivo para a glória de Jesus Cristo Somente Não para a minha Não para a sua Portanto não me peça nada E eu não respondo comentário Ou se eu responder algum comentário em termos gerais Em algum vídeo, alguma coisa falando sobre aquele comentário eu não tenho compromisso de responder o teu comentário, nem o comentário de ninguém. Você pode comentar aí embaixo, fazer o que você quiser. Mas eu não... Eu vou ler seus comentários, certamente. Em algum momento eu vou ler seus comentários. Eu não tenho muito tempo. Ultimamente eu tenho bastante coisa para fazer. É... Então eu não tenho exatamente tempo para ler seus comentários. Aliás, para comentar... Eu não tenho compromisso com... de comentar seus comentários. Se tiver filmado, que eu posso fazer? num outro vídeo, alguma coisa... E eu falar sobre sobre isso. Mas não é um compromisso de fazê-lo. É... Meu compromisso é somente com Jesus Cristo. E outra, se você entende o que eu tô falando, entendeu? Se não entendeu, se fale com Jesus Cristo que ele te explica. Eu não tenho também compromisso de te explicar, tá? Eu só tenho compromisso somente de falar. Então interno, eu vou estar publicando um bocado de coisa aí. Se quiser seguir, segue. Se não quiser, também não segue. E fica por isso mesmo. Tá bom? Valeu. Fui.